Pintureita Sané tenta o cruzamento O chute de primeira Coman Para a defesa de Guzmán. É o francês Coman Que fez o gol na final da O toque É para o Lewandowski Bateu pro o gol Bateu mal Não conseguiu uma boa finalização O polonês errou Veja de novo do jeito que ele gosta, finalizou. Sábado de recomposição, mas deu um presente para Kimmich. Bate para o gol, Lewandowski deixou passar. Gol! É do Bayern! Kimmich! Batendo da entrada da grande área. O Guzmã entende que houve interferência de Lewandowski, portanto haveria impedimento. Kimmich! O Bayern sai na frente, lembrando que o árbitro de vídeo vai sugerir a revisão, porque não é uma decisão. Era a participação do Lewandowski. Lance em revisão. Momento de expectativa. Agora em Doha, 19. A decisão já foi tomada, tomada rapidamente. O gol foi validado ou não. Marcado o impedimento de Robert Lewandowski. Pedro jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Bateu pro gol, joga muita bola. Nabre dominou. Davis cara a cara, bateu pro meio. da grande área. Coman clareou, é para bater pro o gol. Soltou a bomba! Lewandowski vem atrás da bola. Deu rebote, Guzman. Olha o Que Interessante. É um jogo emocionante. Olha a cobrança. Sané no travessão! No travessão! O Tigres não contava com uma cobrança rápida de escanteio. Sané soltou a bomba para você curtir de novo. Travessão! Tirou aquela tinta! É de jogar por uma bola, acreditar num goleiro fazendo uma atuação. Lá vem a Laba. O Austrico toca, Gnabry ajeitou, bateu pro gol! Ele tentou aquela chapada, aquele corte pra dentro, o efeito buscando o ângulo esquerdo do goleiro. A bola saiu, Gnabry chutando pra fora. Pedrinho! O Alaba até queria a bola por dentro, né, Luiz? Na hora desse corte, ó, ele tava entrando na área, ele queria, mas aí não tinha jeito. Levanta, tem cruzamento, Lewandowski dividiu, olha a sobra! Gol! Impedimento na finalização de Pavar. Marcado impedimento do ataque alemão. Segundo gol anulado por impedimento. Vamos ver. Cruzamento para Lewandowski. Marcado impedimento do Lewandowski. Lance ajustado. Gol em revisão nesse momento. Lewandowski estava impedido ou não? Essa é a expectativa. É ajustar, ter um pezinho ali. E ele confirma o gol. Ele confirma o gol. Gol! Pavar faz o gol A arbitragem entendeu que Lewandowski não estava impedido Não havia impedimento Pavar é o primeiro do jogo É o primeiro do... Mas olha essa imagem por trás do gol Ele divide com o goleiro e a bola bate no braço esquerdo dele Ele não tem intenção Mas com esse toque ele criou uma chance iminente de gol E o gol deveria ter sido é, anulado O gol foi irregular Kimish tem cruzamento Toque de cabeça Bola pra fora. Olha a bronca do Ginhaque.